por ali, da Dá por ali por trás. Eu não a volta por lá, irmão. É. A... Olha aquela prata lá, hein? A placa lá. Ó. Ah, tenho... Olha, lá Ivan não dá muito por perto. Dá lá por, por um lado, irmão. Pelo amor Meu de Deus. Deus eu tenho... Tenho... Meu Deus, o que é? É uma, é uma bota de, de, de, de, de é mesmo? De terra, olha lá. É de dendeia, é de dendê. Não é terra, é, é dendê? dendê. dendê. É. O que está batendo naquela cheiro? Meu Senhor, Jesus, que horror, que horrível. Que tragédia, filma, pai. Viu por aí, ó. então. Rapaz lá, olha. Ah, preparado! pelo Deus! Ai, Jesus! Socorro, meu pai! Eu tô vendo a toda aqui. Olha o Meu Deus, olha a gente, olha a gente, como ficou o filaio. Olha, gente, olha, olha aqui, ó. aqui Ai meu Deus. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Vai Acelera, acelera, bora embora Bora embora, Jesus, está banhando Ai, meu Deus do céu, Senhor Jesus Jesus, olha, Senhor Ai, o bora embora, não, bora embora meu. Socorro, bora embora Bota pra fora e pula Ai, você está me tremendo Ai, me tremendo <risos> que ó, o povo aí veio tudo filmar. Ó. Olha aí, ó.